Senhor, tudo bem? Vamos falar sobre o batismo. O que é um batismo? O batismo é uma cerimônia onde você vai descer as águas e retornar uma nova pessoa, não uma nova criatura somente, porque é ensinado na maioria das vezes que todos somos filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que fomos todos criados por Deus, mas todo aquele que nele crer e for batizado será salvo e que também será feito filho de Deus. O filho ele tem direito à herança, a tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós. Então o batismo ele te faz de criatura para filho de Deus. E o que, que tem de mais em ser filho de Deus? Por que, que eu tenho que descer as águas? Aquilo simboliza que dentro da água viva que é Cristo, você morre para o seu eu antigo, para a sua vida antiga. E retorna uma nova pessoa, um novo ser, alguém que foi curado, liberto dos pecados e perdoado por Jesus. Então... Por que as pessoas têm tanto medo de se batizar? A maioria delas acredita que para se batizar elas têm que estarem bem, têm que estarem perfeitas. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você nunca vai ser perfeito. Antes ou depois do batismo. Você sempre vai ter que lidar com algumas questões da sua vida. A diferença é que batizado você está fortalecido, tem vida de Deus dentro da sua vida. O seu coração que era de pedra se torna um coração de carne. E essa natureza que era corrupta e enganosa passa a ser uma natureza conectada com a natureza de Deus. Imagina que você toda a vida foi um, um rádio e esse rádio sempre tinha aquelas ondas de música batendo nele, mas não conseguia entender a música, ficava sempre chiado. Quando você batiza, essa antena é totalmente limpa e você passa a ouvir esse som melhor. Esse som é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus falando com você. Não é difícil achar pessoas que leem a Bíblia e não entendem nada, ou que ouvem um louvor que é super inspirado por alguém que está em super uma vida com Deus e absolutamente não sentem nada ou acham que aquilo está demais para eles. E principalmente, pessoas que têm aversão a qualquer coisa relacionada com Deus. É porque isso traz culpa, e se incomoda. Quando uma pessoa é batizada, ela decidiu fazer uma aliança com Jesus. Imagine um casal totalmente apaixonado, que encontraram no um outro um amor perfeito, profundo, que não tem ciúme e que eles se sentem mais plenos um com o outro. É lógico que existe um caminho esperado por esse casal, que é o casamento. Onde perante Deus e os homens eles vão fazer uma aliança e vão se tornar um. Vão ter legalidade para atuar e viver e amar um ao outro. E ainda se espera que tenha legalidade, lealdade, fidelidade e gere filhos. Ah, para um casal apaixonado não é sacrifício ser fiel. Não é sacrifício passar um tempo junto e muito menos conhecer melhor o seu parceiro. O batismo é a mesma coisa, você está fazendo uma aliança, só que com Jesus, perante Deus, perante os homens, de que agora você vai se relacionar com Jesus de uma forma leal, fiel, legal e que vai gerar filhos, ou seja, o seu testemunho vai impactar outras pessoas a também tomarem a decisão. A ideia do batismo é que você esteja pronto para lidar com um mundo que jaz no maligno, mas Jesus venceu o mundo. E enquanto você acredita nele, você se apaixonou. Quando você batiza, você está casado. Imagine, como maravilhoso seria se todos os maridos e esposas fossem apaixonados por Jesus e pela igreja e pela sua esposa. E até com certeza menos divórcios e menos problemas maritais. A questão é, a gente imagina uma vida maravilhosa, mas na hora de viver ela, ela é muito difícil. O batismo tá aí para resolver a parte espiritual. Você já assistiu Capitão América? Ele tinha a essência boa, ele era uma pessoa digna e fiel, e ele estava disposto a fazer tudo pelos outros, mas a condição física dele não ajudava e o mundo falava para ele: "Não, você não é capaz". Mas quando ele entra naquela cápsula e ele fica fortalecido, ele passa a ter um poder de poder aumentar aquilo que ele já era. O batismo não vai fazer nada com o seu corpo, diferente do Capitão América, que ele ficou todo bombadão. Imagina se todo mundo saísse magro, aí todo mundo batizado. O máximo que vai acontecer, é você ficar molhado. <risos> Mas com o seu espírito vai acontecer algo. Ele vai se conectar com o Espírito de Deus. E agora o Espírito Santo ele tem lugar dentro de você para poder fazer as coisas. Ele é educado, ele não vai te invadir. Você vai estar escolhendo, chamando ele para sua vida. Enquanto que a sua alma ela vai ser transformada no caminho, depois do batismo, com as suas escolhas, com o que você vai fazer. Só que agora você está mais forte, você consegue ir, você consegue correr mais rápido, andar mais rápido, falar melhor. Aí você fala, não, aí eu batizei e nada disso aconteceu comigo. Você que pensa, o batismo ele te dá toda a potencialidade para ser a melhor pessoa que você pode ser no mundo espiritual. E no mundo real, que é só reflexo disso. Então, na verdade, a decisão de batismo pelos pecados, ela não deve ser feita. Ela deve ser feita por amor. Pare de pensar no quão ruim você é e comece a pensar em como Jesus foi bom e o tanto que ele te ama. E a partir desse amor, você vai criar um relacionamento onde o batismo vai ser só uma consequência. E não vai ter nenhum tipo de dor ou de desespero para parar de fazer algo. Porque isso vai ser natural. Vai ser consequência de um amor que você já está vivendo. A verdade é que Jesus Cristo nos chamou de noiva como igreja, porque é esse tipo de relacionamento que Ele quer ter, uma intimidade. E aí Ele quer te conhecer e já sabe quem você é, do jeito que você é. Não do jeito que você pensa que deve ser. Você vai melhorar dentro da essência que já foi te dada. A verdade é que o batismo é aquilo que nos deixa mais próximos do Senhor, porque nos tornamos filhos. E agora nós podemos tomar posse disso. Pensa bem, é uma boa ideia. Se você tem dúvida sobre o batismo, peça aconselhamento para alguém perto de você. Algum líder, algum pastor, alguém que já passou pelo batismo e peça o testemunho dele. A verdade maior é aquela que nos liberta. E o batismo é o jeito que a gente entra nisso. Crie uma aliança com Jesus. E ele sim morreu de amor por você. Obrigada, até a próxima.